rapaziada beleza? dan 23 na área com mais um videozinho então rapaziada neste vídeo, vídeo não é vídeo no canal beleza vocês não imaginam onde eu vou fazer essa entrega acho que pelo título do vídeo vocês já, já podem né já podem estar tá sabendo mas vamos aí fazer essa entrega, beleza? Assim. Já tinha feito assim na portaria para funcionários. Agora dentro do estabelecimento. É a primeira vez. Vamos dar uma olhadinha para ver se tem PRF, né? Que. É sempre bom olhar. E pra esse vídeo dá certo também, né? Porque essa PRF daqui embaça com tudo. Mesmo você tudo certo. Ele inventa alguma coisa. Geralmente, né? Não falando generalizando não, mas a maioria dá aquela canetada, né? Então vamos lá para essa entrega, beleza? Vou adiantar um pouquinho o vídeo, para não ficar tão longo, não, deixa rolar né, vamos sem edições, vamos, e editor, sem edições, então vamos lá, a gente já tá vendo a placa dele lá de longe, aquela placa rosa lá, é a placa do estabelecimento que eu vou entregar, Tem a setinha ali ó vamos lá no motel vou nem nomes né por causa de direitos autorais talvez embaixo o nome aí do estabelecimento né mas todo mundo já sabe onde é que é né só só por, por eu ir né nele aplicado tá querendo namorada, né? Imagina aí, veio no vídeo entregando. Boa tarde, tarde entrega. That's it. Olha que é essa bexiga do, do 102 Errou! <risos> Okay. Então é isso aí, galera. Caralho, dá, dá nervoso gravar nesses cantos, sabe por quê? Porque o cara fica meio embaçado, né, galera? Tá ligado? Embaçar. Isso aí, ó. volte sempre. Então é isso aí, galera. Tá com os minutos de vídeo? Ah, é, já dá para subir pro YouTube, né? Sete minutos de vídeo. O que, que vocês acham? Se fosse vocês, como é que seriam suas reações? De ver um YouTube gravando, né? Só que ele não viu. Mas se vocês é, verem se eu vou dar uma porrada nele. É um negócio do cara, né? Íntimo do cara, então. Este foi o vídeo de entrega. Como é que eu vou colocar o título desse vídeo? Entreguei a encomenda... Deixa eu fechar aqui pra ficar melhor Entreguei a encomenda no local inusitado Fiz entrega... Fiz entrega no suíte de hotel Pode ser, né? Fica legal, acho que vai, esse... vai ser esse o título do vídeo Como é que tá o áudio? Aí se dá, uma... ah, deve tá bom. Então é isso aí, galera. Se inscreve no canal, deixa o like, sempre bom, né? Deixar o like, se inscrever. Você que assistiu o vídeo até o final, coloca aí. Hashtag motel, beleza. Se você quer o de paraquedas nesse vídeo, se inscreve aí. Não custa nada, né? É só um clique no mouse, ajuda a nós a monetizar. Que nós não estamos tá monetizando. E se monetizar, não sei se vai Se tipo assim for para monetizar, ninguém sabe se vai monetizar, né? YouTube tá com essas frescuras. O pessoal tá embaçando painel aí, embaçando um bocado de coisa para ver se monetiza. Então, ajuda a nós, deixa o like deixe um comentário se inscreve no canal e é nóis valeu Fuuu!